Fala galera! E a gente está aqui ao vivo, já direto com uma fera. Nem avisei que ele já ia entrar direto. É verdade. Mas é isso aí. Nós estamos com o Leandro Sato, o CEO da Ecotrend South América. Boa noite, Leandro. E aí, irmão? Boa noite, Ale. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso estar com você, para a gente poder explanar toda a parte de empreendedorismo, novidades que vai acontecer é, e já tá acontecendo por todo o país, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. É isso aí, a Ecotrend está cheia de novidades, né, velho? Cheia de coisas que vão trazer aí esperança a galera que tá procurando uma forma de fazer dinheiro com seu próprio negócio, vai trazer aí bastante é, solução para quem realmente está é, querendo começar o seu próprio negócio, né, Leandro? Fala o que, que é Sim, ser dono do seu próprio negócio. com certeza. Leandro. É um modelo muito inovador, um modelo bem moderno, altamente lucrativo, simples e altamente lucrativo. Então, é, a gente disse que é um, é um negócio assim que é, é quase impossível a pessoa falar assim, eu não, quero, eu não quero empreender, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero trabalhar porque é um negócio muito simples, muito inovador, e eu tenho certeza absoluta que vai eu não quero fazer um dinheiro, grande sucesso <risos> em quero... todo o Brasil. né? Desculpa, eu abri mais uma aba aqui para poder atender a galera que vai aparecendo. Ó. Eu, queria dando, eu queria aproveitar e fazer que nem você faz na live, dar boa noite para o Eliseu Ribeiro, de Naviraí, que é um parceiraço nosso. Eu estou lendo aqui do outro monitor, tá, gente? Se vocês verem eu olhando para cá, é por causa disso a Patrícia dos Santos, boa noite, o Marco Reia, Luziette Lucinda, e é isso, galera, todo mundo que tá vindo aí, coloca nos seus grupos aí é, esse link, né, porque tem muita novidade, tem bastante coisas que, que só vai ser falado aqui primeiramente, né, e o Leandro vai trazer, assim, novidades do... Peru mesmo, fica ligado que você <risos> vai curtir. Ô Leandrão, fala um pouquinho, velho, é, só uma coisa simples, a diferença de ter o seu próprio negócio e ser um funcionário. O que, que você, como empresário, você poderia falar sobre esse tema antes da gente já entrar e colocar é, a oportunidade que, que você está abrindo é, com as novidades da Ecotrend? Muito boa pergunta, bacana saber. Porque, assim, na verdade, a pessoa que é funcionária, ela tem uma ela é CLT, né? Ela tem um, obviamente, ela tem uma segurança. Então, ela trabalha os 30 dias e é remunerada, né? A pessoa que tem um nosso próprio não tem essa segurança. Ela vai ter que trabalhar um mês para saber quanto que ela vai faturar e quanto que ela vai ter de lucro. Porém, é, a médio e longo prazo, se você pensar assim, uma pessoa que é, é funcionária, ela tem aquele ganho de 30 dias, trabalhou, recebeu, trabalhou, recebeu, então ela tem 100% de segurança. Porém, se vamos falar daqui 5 anos, vamos supor que ela ganhe mil, daqui 5 anos ela não vai ganhar 10 mil, o salário dela não vai multiplicar vezes 10. E aí, ao contrário de quem tem um negócio próprio, né, ela pode começar ganhando menos, só que daqui 5 anos ela vai estar tá ganhando 10, 20 vezes mais do que se fosse uma pessoa é, assalariada. Né? Então a gente sempre fala em duas, duas vertentes, segurança ou liberdade, qual que é a sua escolha. Né? As pessoas têm, às vezes, que falam, poxa, eu quero um emprego fixo, porque eu tenho um salário fixo, então eu consigo é, pagar minhas contas. Mas é exatamente isso, você só vai pagar suas contas, para você ter um, um faturamento maior, para você ter é, condições financeiras para você realizar seus sonhos, com certeza absoluta você é, monta seu, seu próprio negócio. Né? Se, você, se a gente for listar as pessoas mais ricas do mundo, todas elas têm negócio próprio, nenhuma delas é funcionária de ninguém. Né? Então, assim, a gente fala que sempre as pessoas que têm. Não há, não há nada de errado de você ser empregado, de ser funcionário, tem a sua própria segurança, sim. Mas, se você sonha em em realizar seus sonhos, sonhar em, em não só viver para pagar contas e viver assim uma vida exclusiva e surpreendente né então com certeza absoluta montar seu próprio negócio só que muita gente tem medo né falar pô vou investir montar meu próprio negócio eu posso perder dinheiro eu posso né então é justamente essa revolução de mercado que nós entramos com um novo modelo de negócio que vocês vão conhecer hoje, que vai bater de frente exatamente a isso. Não é para você largar seu próprio negócio, não, seu emprego, não é para você jogar tudo para o alto, é você começar a empreender de forma simples, é, fácil e muito lucrativa com um pequeno, um pequeno esforço. E aí, paralelamente, você vai vendo que daqui a pouco o seu negócio próprio está começando a superar o seu salário fixo, aí você vai vendo qual que é a sua, é, sua vontade, qual que é a sua direção a você tomar. Né? Então, assim, eu acredito que é, no Brasil as pessoas têm medo de abrir seu próprio negócio, principalmente porque risco de perder dinheiro, é, risco de arriscar todo o capital que ele juntou, né? mas nesse novo sistema que nós criamos, nesse novo modelo de negócio que nós criamos, Toda essa história vem a, a, a zero, porque o nosso modelo de negócio é simples, risco zero, baixíssimo investimento, altíssima lucratividade no mercado que a gente fala que é bilionário, que é o mercado automotivo, né, É, o que eu, o que eu posso complementar, velho, é, é assim, né, é, em 2014, parece que não, mas o Brasil estava em crise, <risos> para variar, né, sempre tem alguma crise aí é, no mercado, né, e como eu trabalhava no setor de óleo e gás, parou tudo. E eu me vi naquela coisa, né? Sete meses sem receber com a mulher grávida de sete meses. E aí, pai de família, você fica doido, né? Você fica simplesmente sem dormir e começa a procurar o que fazer. Foi quando aí encontrei a Ecotrend, conheci o produto para resolver um problema do meu carro. E falei, pô, imagina vender isso aqui. É uma coisa top dessa o mercado precisando e eu precisando fazer dinheiro eu falei é é, é aquela é uma é oportunidade certa que eu estava procurando e parece que muita gente hoje está passando por crise também né cara e essa essa esse negócio para mim foi dar a volta por cima tanto que eu dei entrevista para Virus Donato lá no jornal hoje falando justamente disso eu era gerente comercial, ganhava bem na empresa que eu trabalhava, e só Sim. que hoje eu sei o que é ganhar bem, que é bem aquilo que você estava falando. Você estava falando que quando você trabalha para construir o seu negócio, você trabalha no seu sonho. E quando você Exatamente. trabalha no negócio do outro, você está resolvendo o sonho do outro. E é óbvio que não vai ter como você sonhar tão alto, né? E eu, pô, uh -huh. eu ganhava um salário relativamente alto, eu achava bacana, né? Embora eu vou te falar um segredo, você pode ganhar é, 13, 15 mil por mês que era a média que eu ganhava e se você ficar sete meses sem receber que a gente é acostumado a, a gastar bem, né? A gente ganha bem e gasta melhor ainda, né? Brasileiro é assim. E o que aconteceu? Com sete meses sem receber foi tapa na orelha, né, velho? Você começa a cair é, perder totalmente o seu poder de compra, não consegue mais saldar a dívida de banco, enfim, vira uma bola de neve, né Eu não tinha feito a, o que eu aprendi na ecotrend que é a administração financeira também e outras coisas que, que mudaram minha, minha forma de pensar nesse sentido. mas eu tinha medo mesmo de, de não conseguir ganhar mais um salário daquele. E aí eu descobri Sim. um outro detalhe, velho. que ganhar, ganhar dinheiro é coisa de criança. Adulto faz <risos> dinheiro. Né? Exatamente. Nós, empreendedores, nós fazemos dinheiro. Como é que nós fazemos? A gente trabalha no nosso negócio, ou a gente está revendendo produtos, ou a gente está aplicando produtos dentro do, da área de serviço que é muito vasta na Ecotrend. Enfim, você está fazendo dinheiro. E bota equipe para trabalhar, faz delivery, faz anúncio para poder vender mais. Enfim, você começa a construção do seu negócio. Agora, aonde Com que vem, Leandrão, depois de dar... Só pra galera saber quem que é o Ale Paládio, né? Da onde que veio. Hoje uhum. eu tenho mais de um negócio, graças a Deus, e a Ecotrend, esse parceiraço que tá aqui, que, pô, estendeu a mão quando eu tava lá na Pindaíba, começando, né? iniciando o meu negocinho, então, é, qual que é a, a, agora, o que, que a Ecotrend pode fazer por quem está na mesma situação que eu estava lá em 2014, é, sem receber, uma situação bem complicada, é, sem saber se eu ia conseguir comprar o enxoval da minha filha, né? e, e, e por, por final, eu dei a volta por cima, como eu estava falando da Verusca Donato, ela me perguntou... Que eu falei que eu achava que eu ganhava bem, né? Que ela falou, você ganhava <risos> bem. Não, eu achava que eu ganhava bem. Hoje eu sei o que é ganhar bem. Ela falou, mas o que é ganhar bem? Eu falei, ganhar bem é quando você fala quanto vale a sua hora. Quanto que custa o seu Exatamente. produto, o seu serviço. Então, esse é um detalhe bem legal, tá? Mas, Leandrão, fala o que, que a Ecotrend está é, vislumbrando essa, esse cenário, esse... esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, que está precisando sair da crise, porque aquele negócio é, fica em casa que a economia a gente vê depois pegou no breu, né? E agora as pessoas estão sentindo o problema, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu é, o nível de renda diminuiu e tem gente procurando ganhar mais, fazer mais dinheiro, né? Tendo uma, um, uma renda extra, por exemplo. E tem gente que está precisando fazer dinheiro porque está desempregado. Então, Sim. o que, que a Ecotrend preparou? Se você puder falar sobre a Ecotrend, eu vou até colocar já o slide para você falar um pouco uhum. sobre o que é essa empresa, né, cara? O que é que você uhum. é, imaginou quando você sonhou essa empresa há oito anos atrás, né? que É um sucesso, não para de crescer, mas... O que, que você imaginou e como é que funciona agora nessa crise de 2022 também? Fala para a galera, meu velho. Eu vou colocar aqui para gente. Tá bom. Então, na verdade, a Ecotrend, nós fundamos ela em 2014 com o objetivo que dá nossa missão né, de ajudar o maior número de pessoas, ajudar o meio ambiente, as futuras gerações através de produtos exclusivos, né, então foi uma missão que a gente seguiu a risca e graças a Deus nesses oito anos, nós completamos oito anos agora, esse mês de maio, é, graças a Deus com um muito, muito assim, crescimento, muito, muita expansão, né, da nossa marca por todo o Brasil e de lá para cá criamos milhares e milhares de produtos inovadores, produtos que não tem concorrência, que a gente fala no Brasil, são produtos altamente eficazes na, nas suas funções, que vocês vão poder conhecer, vocês vão poder é, usu, usar, né? usufruir do produto, é, aplicar, revender. Então, tem várias vértices para se ganhar dinheiro com o nosso modelo de negócio. Eu vou repetir, é uma forma de você começar a empreender de uma forma simples, rápida, altamente lucrativa, zero risco, porque a gente fala que os produtos nossos eles são muito vendáveis, né? obviamente que ele não sai falando sozinho, você tem que falar, mostrar os produtos, mas são produtos altamente eficazes, que fazem uma diferença enorme no nosso mercado. A gente está falando do mercado de carro, mercado de não só de carro, mas náutica, é, aeronaves, compõe todo esse mercado de, desses nossos produtos, da eficiência desses nossos produtos. Nessa tela que você está mostrando aí, Rir, né? Que eu na mídia nesses oito anos de mercado, nós saímos em todos os canais de TV, então Rede Bandeirantes, SBT, Rede Globo, Rede TV, todos os canais, as principais revistas, então pequenas empresas, grandes negócios, valor econômico. O Alexandre saiu no, no nós saímos no jornal hoje, foi a matéria do, do Alexandre. É, lá em 2015, acho que foi 2015, 2016, por aí. Quem quiser ver as matérias, tem no YouTube, escreve lá, like. ecotrende rede globo, vai aparecer o Alexandre lá, foi incrível a matéria. E nós ganhamos muitos destaques nesses oito nesses anos de negócio, mostrando que a empresa é uma empresa correta, uma empresa sólida, uma empresa totalmente voltada ao empreendedorismo, que Assim, de uma forma muito simples que você pode começar a empreender um pequeno, mas pequeníssimo investimento, a gente fala aqui, a gente até dá risada nessa nova, nova versão, nessa revolução que nós estamos montando no mercado agora em 2022, é uma coisa que assim, é, só não faz quem realmente não quer trabalhar, quem realmente não quer prosperar, quem realmente não quer é, empreender, né? Tanto na parte, se você é funcionário, você pode trabalhar, se você não está com renda, você está desempregada você pode trabalhar e tem várias formas de se trabalhar e a gente vai mostrar algumas coisas, né, Ali? Acho que com um, o um, um passar do, desse nosso encontro, você vai mostrar alguma coisinha aí, não vai, Ali? É, Então, ainda falando sobre a questão de mídia, né? a Ecotrend teve um crescente, né sempre notícias boas... Né, sempre é, é, trazendo novidades, sempre é um pouco à frente do tempo, né, cara? Trabalhar... O que é ecotrend? tendências né? Traduzindo pra, para o, o português. E é isso, as empresas hoje estão buscando é, ser verdes, né? Ter o selo verde, trabalhar com produtos uhum. ecologicamente corretos, fazer um trabalho que é, vai ajudar ali nas certificações da empresa... E, e isso é uma coisa que é um business enorme, né, cara? E quando a Verusca... A, a matéria da Verusca Donato era justamente sobre virada de mesa, né, velho? Sobre questão de quem estava completamente ferrado e conseguiu achar um, um jeito de é, começar seu próprio negócio e dar a volta por cima. Então é bem interessante que a gente está vivendo esse momento de novo e é uma oportunidade quando a gente está meio que no fundo do poço, que foi o meu caso... Não tem outro lugar para ir, velho. É ir pra cima. Não tem outro jeito. É verdade né? mesmo. Então, é só para comentar essa parte, né, cara? E a linha de produto, né? Incrível, né, velho? Não tem o que falar o que, que vocês trouxeram Ah, você colocou aí, a linha. É, é, você colocou a linha toda. É isso aí. São produtos exclusivos, produtos que não tem concorrência no, no Brasil. É, por exemplo, né o nosso Auto Protection Titânico é tão famoso na na internet, por todo o Brasil, é um produto americano de altíssima qualidade, é um produto único. A gente, não, a gente desconhece alguma coisa similar e o preço muito barato, muito acessível, sabe? Tem outros produtos que compõem a linha, né? Esse leque de produtos que você consegue pegar e fazer a estética do seu carro de ponta a ponta, né? Desde a parte de lataria, pneu, espelhos, retrovisores, é, vidros, né? e a parte interna painel banco teto tudo seu carro vai sair em, em como tivesse saído da concessionária né então tem vários produtos para banco de couro para banco de tecido para é... enfim todos os tipos de produtos que você necessita para o seu veículo para você poder começar ou revender ou começar a pegar os produtos começar a aplicar na sua própria garagem ah, não tem um espaço pode fazer via delivery na, em prédios, em residências e você começar seu negócio e há, o mais importante que é, assim, é uma margem gigantesca de lucro uma gigantesca de lucro com um pequeno investimento que você faz você consegue iniciar o seu negócio é, no segmento automotivo, no segmento estético automotivo onde você pode ter excepcionais resultados né? viu Leandro? uma coisa, uma coisa interessante é que você estava falando sobre o Auto Protect Titânio, né? Ele é tão bom e é tão top que já tem inúmeras falsificações no mercado. Então, você nunca vai ver uma falsificação de uma porcaria. É basicamente é, isso. Exatamente. É, exatamente. Por um lado, é ruim, né? Que a gente tá sempre mandando polícia, correndo atrás desses vagabundos que fazem isso no mercado livre e sites de, de, similares, né? Então, o que que acontece? É, ninguém vai falsificar produto top, é, que não seja top, né? Você vai ver falsificação de Nike, falsificação de Adidas. Por quê? Porque são produtos tops e os caras querem pegar aquela carona, aquela onda e ganhar dinheiro ali com o produto. No nosso caso, é um perigo, né? Porque o cara bota lá... É, é, tem dois modelos que a gente descobriu, né? Água, detergente e cera e vai arriscar seu carro todinho. Ou então, pior ainda, ele bota querosene corante, que a gente já achou também, que vai queimar a sua pintura, vai ficar amarelada depois com o tempo, e você vai descobrir que não comprou o produto certo. Primeiro que também é fedorento, o nosso produto é super cheiroso. Então, é uma dica também importante é compre sempre de alguém que tenha o ID, que seja afiliado de fato a Ecotrend, que está conectado à Ecotrend. Você vai ver pelo ID, ele tem tudo lá sobre o assunto, a empresa emite nota, tudo bonitinho. Então procura estar tá atento a isso, tá? Então canais sérios, né? Canais que que estão lá fazendo live, que estão lá sempre com você, tirando suas dúvidas. É por aí que você vai, né? Leandrão, vou e tem uma infinidade, né? Todos os produtos são sensacionais, de tratar couro, vidros, o de cristalização, o de, o de é, vitrificação também, né? O nanovitro, o Alto Pro, que é uma maneira bem econômica em, em alta tecnologia de fazer só a limpeza. Resina né? acrílica. Resina acrílica topíssimo. Então você tem produtos ponta de ponta mesmo do mercado para você estar tá atuando, estar tá atendendo clientes, deixando eles satisfeitos com, com a sua entrega. Né? E o mais importante, né, Ale? a gente fala dos produtos, é um, são produtos altamente competitivos, se a gente falar em termos de é, custo-benefício, tecnologia, qualidade, são produtos que nós, é, praticamente, a gente engole o mercado com relação à tecnologia, qualidade e preço. Então, porque todo mundo quer qualidade, quer preço, se você entrega isso, as coisas começam a funcionar e começam a girar de uma forma muito legal, né? Ah, se colocou ó, a proposta de negócio. Vamos falar de empreendedorismo agora, né? Exatamente, cara. Eu coloquei Ai, já a proposta de, de negócio aqui, é, porque é, é o que, que hoje você vai trazer as, as novidades, né? O que tem de mais top e que, mais uma vez, disruptivo, né? Para o mercado, porque... Eu não vejo empresas agindo com, com essa pegada que você veio, entendendo a situação da sociedade, o, que que, o momento do mercado, a novidade que você está trazendo, eu não vi em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Eu tenho hoje <risos> outros negócios, a gente está atendendo é, com o marketing digital vários outros negócios e a gente não viu nada parecido com o que a Ecotrend está trazendo. Então, eu vou passar para frente aqui mais um pouquinho, para você uhum. falar na questão do mercado, né? Que a gente tem para atuar no caso de um dos ramos da Ecotrend, que é a linha automotiva. É, você vê o é um mercado, poxa, todo mundo sabe que o brasileiro apaixonado por carro. É, você vê a frota atual é mais de 53 milhões de carros, de veículos, né? Não estou falando de veículos automotores, a linha de carros de passeio, né? Você vê que em 2019 foi. É, emplacado mais de 2.8 milhões de veículos. Então, você vê que anualmente cresce, cresce, cresce e não para de crescer. Né? A gente falando no mercado de é, empreendedorismo, de revenda, de revendedores, no Brasil, cerca de 4.2 milhões de pessoas empreendem no Brasil é, revendendo né, produtos e serviços. É, é, é, muito, é muito grande, é muito gigantesco o mercado se a gente contar o mercado automotivo, é, principalmente aqui no Brasil. Né? No Brasil, todo mundo fala que o, o, o brasileiro cuida mais do caso do que dele próprio, mais do caso do que da própria família, porque eles têm paixão por, por carro mesmo, sabe? Então é um segmento é, contínuo e crescente, sabe? Então, justamente você que vai. É, empreender, trabalhar com linha automotiva, são produtos de alto giro, de alta demanda, de altíssima qualidade, onde tem muito público, tem muita demanda para você atender, então seu negócio começa a crescer rapidamente, começa a crescer, assim, num, numa velocidade gigante, que é surpreendente. Então, assim, quando a gente fala que é um negócio simples, é fácil de fazer e alta lucratividade, é justamente isso, a modernidade que nós estamos é, iniciando agora nesse novo projeto, né? Viu, Leandro? E até na chamada da, da live, no texto, fala um pouco sobre isso, né? Ó, Descubra como você pode se posicionar no setor automotivo e transformar a paixão dos brasileiros em um negócio altamente rentável. Que brasileiro que não gosta de carro, velho? <risos> com certeza, <risos> com certeza. Oh, eu recebi uns... O uns, uns, um, pessoal tá chegando aí, ali Legal. Ó, oh, vamos lá, dá uma boa noite aí pra galera agora, depois do Eliseu aqui, ó, Paulo Bulcão, é tudo parceiro que tá espalhado por todos os, os estados, né, cidades aí, por, pelo Brasil afora, né? Ó, oh, Wilson Gomes, boa noite, boa noite, Juve, Juven... É, Júrivaldo Fonseca, Yamazaki, boa noite, Wellington... É, Margarete, Ney, enfim, vamos dando boa noite para a galera, dá uma boa noite para quem você conhece aí também, meu velho. É, o pessoal chegando aqui, eu estou acompanhando aqui, Aderbal Dias de Minas Gerais, Edivaldo, sejam muito bem-vindos, Josias, Agenário, Laura, sejam todos muito bem-vindos, tem bastante gente, eu não consigo ver que vai subindo rapidinho. O Aderbal, pô, parceiraço de Minas, né? Acho que um dos maiores parceiros que a gente tem lá em Minas. É, Edivaldo. Só para parar, para dar uma boa noite mesmo para a galera aqui, né? O Agenário. Uhum. E aí depois a gente vai bater um papo, abrir para alguma pergunta e trocar ideia com vocês, tá, gente? Vamos lá. Bacana. Cara, falar um pouco sobre revenda. Com agora a situação de afiliado e atendendo da fábrica para o consumidor final, enfim. Explica um pouco como é que ficou essa, essa nova possibilidade que a Ecotrend está trazendo, velho. Então, você que está assistindo pela primeira vez, que você quer começar a empreender com risco zero, com investimento baixíssimo, de um, um modelo de negócio altamente lucrativo, é, que você pode. É, adquirir produtos de, de muita demanda no segmento automotivo, você pode iniciar sendo uma, um revendedor, né? a gente fala um revendedor afiliado da Ecotrend, onde você vai comprar diretamente da fábrica a preço de custo e aí toda a margem de lucro você vai ter revendendo para o seu cliente final. Não tem intermediários, porque normalmente no tradicional é a fábrica que passa para o atacadista, atacadista que passa para o lojista, lojista que passa... Tem várias pessoas recebendo uma fatia dessa lucratividade. Dentro do nosso modelo de negócio, desse sistema moderno, você vai comprar diretamente da fábrica e você vai fazer a revenda para o cliente final e ganhar 100% de lucratividade, até 100% de lucro, que é um valor muito, mas muito interessante. Né? E outra sacada, né, velho, que você... <tos> Facilitou é, com o, o afiliado, né? E usando a força do dropshipping nacional, Sim. né? Porque a mercadoria já tá no Brasil. Se o afiliado indica o um link dele, por exemplo, da loja que a Ecotrend Trend sede, que você pode ter a sua própria loja física ou virtual. Se você já tiver um e-commerce um e quiser trabalhar com os nossos produtos, pode colocar lá os seus produtos. É, os produtos da Ecotrend, ou você pode, se você está sem estrutura ainda, é, utilizar como afiliado a sua própria loja, que a Ecotrend cede de imediato, você adquiriu, Sim. ativou, né, fez a, o seu cadastro, ativou, né, é, hoje está muito simples, né, cara com é, apenas R$100,00 você já faz o seu pedido do produto que você quiser experimentar <risos> e já tá lá, né? Já, já começa até a atravesseir um pouco, contei um pouquinho já na frente, mas basicamente, cara, é tão fácil, qualquer um pode fazer isso, né? Cara, e começar o próprio negócio. E se você quiser já usar a estrutura da empresa, ela te dá uma loja na hora que já ativou, você já uhum. começa a trabalhar com o seu próprio link, esse link de afiliado você indica para os seus amigos tudo que ele compra lá a empresa vai te pagar depois eu vou deixar você falar os percentuais muito alto perto do que eu vejo no mercado para produto físico é uma margem excelente então vamos tocar para frente aí o Leandro se não me empolga eu, acabo falando eu acho que vai agora a gente vai falar de quanto quatro vai ganhar né quantas pessoas podem ganhar revendendo apenas revendendo nós estamos falando da parte de aplicação se você trabalha com a parte de aplicação sua rentabilidade gira em torno de 500 600 700 até 900 por cento de lucratividade dos produtos vou dar só um aspas nesse exemplo ali Alê se você me permitir esse produto da esquerda chamado Alto Pro esse produto é um produto de lavagem a seco de resina acrílica altamente poderoso de aplicação ele dá um resultado incrível e esse produto sai para você de custo, cada aplicação para você executar em cada carro vai te custar R$ 2,25. É extremamente barato, é mais barato do que você usar água e você está ajudando o planeta, está ajudando o meio ambiente né? com produto de alto, alta tecnologia. Então, se você for falar, poxa, é, eu gostaria de... Aplicar os produtos, colocar assim, é, montar uma estética automotiva. Então, para vocês terem uma ideia, o custo é, de produto para você aplicar em cada carro vai sair R$ 2,25. É mais barato que um cafezinho. Show de bola, nossa. E aí, obviamente, se você falar, poxa, eu quero revender, eu quero trabalhar revendendo e ganhar bastante dinheiro. Aqui está um exemplo muito simples para você ver: né a gente selecionou, é, sortido dois produtos para você ter uma base. Se você vender um Auto Pro e um Ultra Finish, Ultra Finish é um produto finalizador de plásticos, borrachas de extrema qualidade. Esse produto é um dos mais é, bem-sucedidos da nossa empresa, um sucesso, é um dos que mais vendem. Você pode passar no painel do carro, nas portas, pneu, é, partes de borracha, partes plásticas do carro inteiro, é um produto que ele não sai com água, então ele é hidrorrepelente, você passa no pneu, não sai na chuva, você pode passar no painel, ele não engordura, você passa a mão, a mão fica seca, não é igual um silicone, né, que fica melado o painel, o painel fica com aquele brilho de novo, novamente, só que ele é seco, ele não, não engordura a mão, então um produto também ímpar da nossa empresa, ele tem titânio na sua formulação também, esse produto é um finalizador de plásticos e borrachas, tá bom? Então, se você vender um Alto Pro, que é o lavagem a seco, e um finalizador, obviamente, com esses dois produtos, você faz o carro inteiro e até dá os acabamentos. Com esses dois produtos, se você vender um de cada por dia, você tem uma rentabilidade de R$ reais por mês. É muita margem, é muita lucratividade. A gente está falando de lucro líquido, tá? Tirando... É, já tirando o valor do custo do produto. É a sua lucratividade. Esse exemplo que a gente colocou é a sua lucratividade. Poxa, Leandro, eu consigo vender três por dia. Se você trabalhar bastante, traba bastante não, a gente já em três unidades por dia. Se você vender três por dia, dá R$ 6.390 de lucro líquido. Aqui o exemplo é lucro líquido. É tirando o seu investimento de... de do produto é o lucro que sobra no seu bolso a ah, Leandro eu sou um cara muito trabalhador eu vou vender cinco por dia se você vender cinco por dia olha o valor que dá é, é muito aí forte, você vai falar né? poxa é mas cinco por dia eu ganho 10 mil reais exatamente isso é, é assim é muito simples como eu disse projeto é você pegar sair para vender você já vai gerar seu lucro né eu vou até posso até falar aqui né tá pequenininho mas eu vou falar ó, o alto custa 45 e você vai vender por 90, então você vai ganhar 45 reais, o finish custa 34, você vai vender por 60, você vai ganhar essa diferença também de valores, e essa soma vezes 30 dias que você trabalhou, dá esses valores, né? muito simples de se mostrar, fora esses dois produtos, tem milhares de produtos da empresa, a gente selecionou esses dois produtos, que são produtos que básicos que todo mundo compra todo mundo usa né se você falar quem tem carro a pessoa não compra um produto para deixar o pneu bonito, deixar o painel bonito, deixar as partes plásticas bonitas. Todo mundo compra, produto que vende muito. Você pensar se o, o, o cliente final, se comprar o produto, vai sair 4,50 cada aplicação, cada limpeza automotiva no carro. Então, também é muito barato. Então, é, é, é assim, o cliente final ganha, o revendedor, afiliado ganha e a empresa também ganha porque está vendendo tanto é um produto. Então essa bola de neve, essa roda gira muito forte, né? E outra coisa, né, Leandro? Por exemplo, R$45,00 e trata próximo a próxima 20 veículos um tubinho desse. <risos> então, faz a conta de quanto que você fatura se você tratar 20 veículos com 45 reais. Quanto é que você Vamos pode... Vamos fazer uma poder... conta, ali Vamos faz... fazer uma conta de aplicação? Bora. Vamos lá. Se você fazer 20 carros, que você cobra uma média aí do, dos lava-rápidos, né? De 35 a 40 reais, vamos falar em 40 reais, 40 reais vezes 20, quanto dá aí, Alê? <risos> 40 vezes 20, 80 800 reais, já 800 não... reais, 800 reais, você tem de lucratividade, você, entre aspas, utilizou o seu custo de 45 reais, se você falar em aplicação, né? você vai fazer 800 reais, de você for e você aplicar. Vamos ser conservador, que você cobre 30 reais, 30 vezes 20 dá 600 reais. Mesmo assim é, um, é uma lucratividade absurda. Por isso que milhares e milhares de pessoas estão é, é, se afiliando, estão trabalhando com os produtos, porque o resultado é extraordinário. Você que, que queira conhecer, adquire e faça no seu próprio veículo que você vai cair de costas o resultado que você tem. Você está tratando com resina acrílica top de linha, né? padrão americano, né? E esse é um serviço. Se você quiser vender depois da limpeza uma cristalização com alto titânio ou com um cerâmica nanovita que é nano sensacional. Exatamente. Aí você agrega muito mais valor. Você vai, vamos falar disso daí chutando lá para cima: 150, 200 pau, um carro, tá? Então. Quanto que dá para você Aí pode fazer? Aí né? pode fazer o tratamento da limpeza de motor, pode fazer o, o do, limpeza dos bancos, banco de couro. Aí tem uma infinidade de produtos que a gente tem no nosso portfólio que dá realmente você montar uma estética automotiva e faturar muito alto. Nós colocamos exemplos muito simples, muito baixos, para vocês poderem se, se interagirem e ver, falar, poxa, eu posso, eu consigo. Né? Precisa, como eu sempre digo, né? As pessoas às vezes é, falam assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu, não, eu tenho medo de montar meu próprio negócio. Aqui dentro desse modelo de negócio, você faz um pequeníssimo investimento, que a Lei já até falou, a partir de 100 reais você pode co comprar esses produtos, já revender, ou comprar e aplicar, e trabalhar no mercado que mais cresce no Brasil, que é o mercado automotivo, né? Olhando, se fizer baratíssimo, sabe, aquele cara que quer trabalhar em comunidade, que você pode trabalhar em Alphaville ou você pode trabalhar numa comunidade, aonde você quiser. Mas vamos supor que ele faça baratinho, tá? R$35,00, que é bem abaixo de um tratamento resinado, que tá na faixa de 50 enfim. R$35,00, você faz R$105,00 por dia. R$105,00 por dia. Eu vou te falar uma coisa, velho, limpinho no seu bolso, R$105,00 por dia. Vamos colocar 24. 26 dias você folgar os domingos. Você tem R$ 2.730 cobrando baratíssimo. Qualquer um pode fazer R$ 35,00, você tratou o carro do cara, deixou bonitão lá e tá no seu bolso, você botou R$ 2.730,00, que em, em relação aos salários do mercado, é um valor excelente. Agora, se você se profissionaliza, vende um, um tratamento de couro, se você vende ali um tratamento de couro, é 150, 150,00, pau, velho. Que é limpeza e hidratação profunda que dura um baita tempo, um ano de tratamento. É. Então, você um pode cobrar 200 pau, porque quem tem couro tem carro bom. E é isso, entendeu? Ah, e, pô, limpeza de teto. Aquele teto de quem é fumante, que fica amarelado. Você tem o, o nosso produto que é, putz, cara, eu não... Ó, esse produto, ultra limpe. Ultralimp. Ele é sensacional. Sensacional, cara. Isso aqui a gente usa direto para limpar os estofados de casa, sofá. A criançada faz melequeira, sabe? Derruba a coisa e além de ficar cheiroso, limpa tudo, né? Limpa a cortina, limpa o forro do teto do carro, limpa os tecidos do carro, fica tudo novinho, renova tudo. Então, cara, quanto é que cobra para você fazer uma deixar o banco limpinho, novinho do carro? Então, você tem, vai agregando valores, é mais 80, mais 120, mais enfim, o cliente... E é importante né, Ale, a gente falar, ressaltar, que são os produtos 100% ecológicos, então você aplica diretamente o produto na, no tecido do, do banco do, do veículo e limpa seco, sem utilizar água. né? Então, é, você que, ah, tipo, ah, Alexandre, Leandro, eu não quero aplicar, eu não quero... É, é, é, usar minha, minha mão de obra, ok, faça revenda que dá para fazer os números gigantes como vocês viram que a gente citou só dois produtos né então tem uma infinidade de produtos onde você pode é, é, rentabilizar bastante a e hora e depois a tela né? nova aí ó a revolução, revolução do mercado. de mercado né a gente é tudo que a gente vem falando desde que a gente iniciou essa live é justamente nessa parte, revolução de mercado, porque é uma coisa totalmente inovadora, totalmente voltada a ajudar as pessoas a empreenderem no Brasil, aquela pessoa que acabou de, de iniciar o empreendedorismo, ela pode começar, aquela pessoa que está desempregada, ela pode começar, aquela pessoa que e quer aumentar sua renda, ela pode começar, é todas as pessoas bem-vindas, até empresários de sucesso também estão com a gente, porque também visualizaram o mercado, que é uma fatia gigante, que é o mercado automotivo, com produtos exclusivos, isso faz todo, é, toda a composição desse projeto. Né? A gente falando, é, a revolução que você pode empreender de forma simples, você vai comprar, como a gente falou, direto da fábrica, revender, para o cliente final e você fica com toda a fatia que gera até 100% de lucratividade. Então, são números gigantes, são coisas incríveis que se pode fazer. E nesse modelo que a gente é, fez essa revolução de mercado, é, você não tem taxa de cadastro, não paga nada para você fazer seu cadastro, não paga nada de mensalidades, porque normalmente as pessoas amarram tipo um royalty, né? todo mês você tem que pagar alguma coisa, aqui você não paga nada, você simplesmente faz uma vez só uma compra mínima de 100 reais, você escolhe os produtos que você quiser e aí se você mora um pouco mais distante, você fazendo uma compra de 500 reais, você ganha o frete de volta. Como que funciona isso, Leandro? Quando você faz uma compra de 500, vamos supor que seu frete deu mais 30, 40 reais, você paga... E aí a Ecotrend deposita esses 40 reais no seu saldo, do seu escritório virtual, onde você pode poder abater na próxima compra. Então, é, é uma coisa assim, é, é, não tem nem o que falar. É um ô, mercado... Eu cali, ô Tor, eu vou descer aí, vou te dar tanta porrada. Um, um mercado de alto crescimento, de alta demanda, onde você faz um pequeno investimento, você pode, após, você pode comprar o produto que você quiser. Se você daqui... Um mês você fala, poxa, eu quero comprar mais três produtos, que você compra. Se você pegar amanhã, eu quero comprar mais tantos produtos, que você compra. É tudo 100% livre para você comprar o que você desejar, a forma que você quer fazer e a simplicidade que é você poder empreender nesse novo formato que chama EcoTrend Afiliados, né? Cara, eu já achei sensacional, é justamente porque não existe empresa que tenha a qualidade dos produtos que a EcoTrend tem. É, sem que você tenha que fazer compras no atacado altas, né? tipo quantidades altas de produto, ou tem lá uma amarração que você tem que pagar todo mês, enfim. A, a desruptura da EcoTrend com esse mercado, é, é, que é tradicional dessa maneira, né? você tem que comprar grandes quantidades, enfim, para você ser um atacadista, né? uma revenda. Né? A desruptura é isso, você colocar a pessoa simples podendo comprar no preço de custo e podendo tanto fazer o serviço, que a gente dá treinamentos e tudo mais, como também fazer revenda e as duas coisas juntas. E tem mais outras possibilidades, né? mas o, o básico já funciona muito bem. E a pessoa pode se virar e ganhar, fazer um dinheiro muito bom ali tanto revendendo aquela coisa remaca os dois remos né revende um pouco é. de produto faz serviços agenda faz delivery atende empresas faz parceria com empresa imagina você que é mulher fazer uma parceria com um salão de cabeleireiro a mulher vai lá fazer o cabelo você pega e oferece o serviço é, faz um acordo né um acordo comercial uma parceria com aquele salão e você faz o serviço ali, quando a mulher sai com o cabelo arrumado, o carro dela também já tá pronto para sair, bonito já o seu dinheiro tá na sua mão. Olha que interessante, tem N negócios, né? Toda diretoria de, de vendas, né, cara? Que precisa ter os carros é, limpos para poder atender um cliente, fazer uma visita, que vai a marca da sua empresa no carro, por exemplo. Então, tem que ter é, é, é, condição de você fazer parcerias nesse sentido. Tem... Muitas empresas que tem essa, vendedores e diretoria que precisa estar com o carro em ordem, imagina, você fecha uma empresa de quinta-feira, outra, outra empresa de quarta, outra de terça, você tem a semana toda sem ter que pagar um ponto fixo, fazendo parcerias e colocando dinheiro no seu bolso com delivery e n outras coisas né Leandro? É a coisa assim, é, mais importante de você saber, como a gente falou lá no início dessa, dessa live, é, que você busca empreender, você busca montar seu próprio negócio, e às vezes você tem aquele medo, aquele receio: ai, mas se eu investir, eu perder meu dinheiro, ai, mas se acontecer isso, acontecer aquilo, ai, mas se eu perder meu emprego, é, de repente, como que eu fico? Então, isso tudo são. É, nós trouxemos uma solução obviamente que é uma opção se você ninguém é obrigado a, a fazer compra nenhuma ninguém é obrigado a fazer nada mas é uma é uma chance de você dar uma oportunidade para você empreender para você começar a ter seu próprio negócio para você começar a gerir seu próprio negócio e você vai ver que a rentabilidade é incrível você vai começar a ganhar dinheiro, você vai começar a aplicar é, em mais estoques de produtos, onde você vai fazer mais revendas, você vai ganhar mais dinheiro e você pode trabalhar pela internet, você pode trabalhar é, oferecendo para os seus amigos via WhatsApp, via as redes sociais, via N modelos de negócio, fazendo vídeos, mostrando a tecnologia dos produtos, você posta um vídeo que você fez, você fala assim, ó olha esse produto, olha esse efeito que faz, você vai publico o vídeo, milhares de pessoas vão falar, poxa, eu quero esse produto, eu quero... E você começa a vender. E essa demanda, você cria essa demanda. E isso tudo você vai é, criando... É a partir do momento que você toma uma decisão de falar, poxa, eu quero montar um próprio negócio, eu quero começar. E a gente não está falando de você pegar e vender sua casa, vender seu carro para você começar o seu próprio negócio. É simplesmente, eu até ia brincar, mas é simplesmente você fala assim, ó deixa de pedir a pizza de final de semana e eu vou começar a investir no meu próprio negócio, fazendo uma compra direto da fábrica, comprando apenas 100 reais a preço de custo direto da fábrica. Então, assim, sem é, é, sem mensalidade, sem taxa de cadastro, sem nada, é você diretamente e você vai se tornar um afiliado oficial da empresa, sabe? Então, assim, é uma forma de você empreender, iniciar seu, seu, sua trajetória do empreendedorismo e você ter muita rentabilidade, ter muito conhecimento. Nós damos treinamentos é, é, semanais, onde você não precisa pagar nada, é tudo livre, sabe? A gente realmente quer cumprir a nossa missão e ajudar o um maior número de pessoas a empreenderem, a re realizar e transformarem a sua vida, né? não só dela, mas das pessoas em volta que vocês amam, sabe? Então, é, é uma inovação, é um modelo totalmente é, revolucionário no mercado brasileiro, vocês podem pesquisar, não, não existe nada similar, nada, Olha. seria mais ou menos, é, vamos dar um exemplo simples, seria mais ou menos... A Apple fala assim, agora você pode se filiar a Apple e você pode vender celular comprando direto da fábrica. Imagina, né? Então, vocês têm que analisar, faça uma análise, obviamente, assiste uma, duas, três, cinco vezes essa live, tire dúvidas também, o Alexandre com certeza vai estar sempre de prontidão a, a tirar dúvida, ou a pessoa que te apresentou esse vídeo, essa pessoa também é responsável por mostrar e tirar as dúvidas de vocês e sejam muito bem-vindos, assim, é, é uma satisfação mais uma vez estar aqui é, falando com vocês através do Alexandre Paladio, obrigado mais uma vez pelo convite. E vocês que têm que tomar a decisão de mudança radical na vida de vocês, sabe? Viu, Leandro? Pode só, só, cortar só, ali. Só uma coisa que é interessante, né, cara? eu é, Quando eu comecei, que eu estava na crise, né basicamente, sete meses sem receber eu vou falar para vocês, eu estava com o nome sujo, estava arrebentado, e eu falei, velho, eu vou me agarrar nesse negócio aqui, e eu vou falar para vocês o que, que aconteceu. Eu dei realmente a volta por cima, eu já fiz múltiplos sete dígitos aí nesses oito anos, e mudou completamente a história da minha família. Então, se você é, que pode estar tá vivendo uma fase que eu vivi lá em 2014, que eu estava quebrado, com o nome sujo, tive que trabalhar para é, pagar minhas contas, minhas dívidas. né é, Se você está nessa pegada, agora é a oportunidade, porque eu não consegui pagar 100 reais. Quando eu entrei, eu paguei 1.200. Né? O pacote mínimo é. e pegou... era 1.200. E pegou empréstimo na Caixa Econômica Na Caixa é, Econômica aí? Federal, eu peguei o microcrédito da Caixa, peguei 1.200 no meu nome e 1.200 no nome da Priscila para vocês entenderem como é que foi o meu começo aqui. Então, e eu tô com, fazendo 53 anos, eu comecei minha vida de novo com 45. Então, se você tá aqui e tá achando, ah, mas eu, será que eu posso, será que eu não posso? Então, você imagina um tiozão com 45 começando a vida de novo, recomeçando do zero de novo. Então, a, a história que a gente tá colocando aqui é muito diferente hoje para ajudar realmente... Porque com 100 reais, não é possível que você não consiga 100 reais para começar seu próprio negócio. E é aquilo que o Leandro falou: a diferença de você trabalhar na empresa de alguém e a diferença de você começar a plantar no seu próprio negócio, mesmo que seja de final de semana, é enorme, porque você começa a construir seu sonho. Uma hora você vê se está ganhando 2 mil, daqui a pouco você está fazendo 3 mil. Aí você já começa a entender o que é fazer dinheiro, está fazendo 5, 6, 10. 20 mil por mês, porque você começou é o seu negócio. Então, presta atenção nessa oportunidade, não fica achando que é uma coisa de outro mundo, porque o Ale era um Alê que estava ferrado, propriamente dito, devendo até as cuecas quando começou aqui na EcoTrend. Então, foi uma oportunidade para mim que não existia. Né? 1.200 era barato já, porque porra, você é, não, não compra nenhum quiosque no shopping não existe, né? Um, um quiosque de shopping é, é 35, 50 mil para você fazer 3 mil, 4 mil por mês, que às vezes nem isso tá sobrando hoje em dia. Então, imagina... Eu acho que o carrinho de pipoca, né, velho, que a gente fala, um carrinho de pipoca, é. você não compra por, por... Imagina 100 reais, pô. Você não compra nem a pipoca para fazer. Você compra ali um pouco É importante, né? É importante a gente... É... É, escutar suas palavras, porque você é uma prova viva, real, que dá para dar a volta por cima. Você que está em uma condição é, assim, baixa, é, desanimado, é, levanta a cabeça, enfrenta que você merece. Todos nós temos essa, essa força dentro da gente, é só você virar a chave e falar, agora eu vou vencer, vou trabalhar, vou acelerar, como o Alexandre fez lá em 2014, sabe eu vou dinheiro emprestado, estava passando por dificuldades e venceu. Então você também pode vencer, independente do valor que você vai investir, você fala, poxa, 100 reais, beleza, pega os 100 reais, transforma em 200 em revenda, compra 200, transforma em 400, compra 400, transforma em 800 e assim por diante, vai fazendo aplicações, aplica no, no, no veículo do seu amigo, do seu primo, do seu cunhado, da sua cunhada, das pessoas próximas de vocês, estou iniciando o meu modelo de negócio, na parte de estética, posso fazer seu carro. Obviamente, que eles vão falar: Poxa, eu vou te ajudar. Investir C35, eu, eu vou te dar 50 de caixinha, porque o carro ficou muito bonito e vai ficar muito bonito. Então, tem que partir primeiro da sua identidade, da sua mente, falar assim: Eu vou conseguir, eu vou arrebentar, arregaçar minhas mangas e ir para frente. Conte sempre com a Ecotrend, conte com o Alexandre, com as pessoas que é, te mostraram esse vídeo, porque com certeza a sua decisão vai fazer a diferença na sua vida. Né? É, isso é muito importante. Gente, todo mundo que é consultor, ou melhor agora, afiliado a Ecotrend, vai poder pegar esse vídeo aqui, baixar e colocar na sua página. Nessa página aqui, que a gente suou muito para fazer, hoje a gente está com quase pouco mais de meio milhão de seguidores, né? em oito anos de muito trabalho, quase oito anos né? de muito trabalho, é uma, um, é um patrimônio hoje da empresa, né? Porque todo mundo tira como referência, que a gente não coloca vídeos que não são verdades, que não, realmente não funciona. a gente não faz sensacionalismo, a gente coloca o que o produto faz. Se você quer ter uma referência, você pode usar o que tem nessa página aqui. Então, todo mundo que é afiliado, pode baixar esse vídeo. Eu vou fixar nesse vídeo aqui também é, o meu link, né? Porque o Alexandre também tem o link de afiliado dele, né? que é dessa maneira que eu cheguei onde eu cheguei hoje né? a gente conseguiu construir uma história é, junto com a Ecotrend né? muitas, é, muitas alegrias, muitas é, vidas transformadas através do nosso trabalho, então você pode começar hoje o seu negócio pode aproveitar esse vídeo aqui eu vou pedir licença para o Leandro para deixar mostrar como que é fazer vou mostrar aquela HRV vermelha para você se imaginar Ui. como é que você pode fazer um carro até mesmo na rua de um cliente ali, até mesmo que esse caso aqui é uma oficina que faz o uso do, do espaço deles ali é, uhum. também prestando esse serviço. Então eu vou pedir licença para mostrar. Enquanto isso, Leandro, a gente vai dar, vai dar uma lida se tem alguma pergunta aqui da galera. Pra gente também aproveitar a sua presença aqui e é, ajudar a tirar alguma dúvida aí que seja relevante para todo mundo, tá? Então, Bacana. eu vou colocar o vídeo da HRV Vermelha e a gente vai dar uma lida junto aí, ver se acha algumas perguntas e também dar depois é, um boa noite para essa galera que entrou, beleza? Vamos ver lá. É como que é você mesmo fazendo um tratamento com a sua equipe. Você pode botar os seus filhos, seus primos, seus amigos para trabalhar junto e fazer um baita trabalho. E olha que simples que é ao vivo e a cores. Trapped in a... batendo palma né velho, porque qualquer um pode fazer isso, você viu que tá na calçada, tá ali no meio da rua, é, em qualquer lugar você pode fazer sem fazer sujeira, fazendo com alto acabamento, de alto nível deixando o cliente satisfeito e quanto é que cobra um serviço desse com titânio? Né? tem gente que cobra 150 pau 200 pau, depende o nível de serviço que você faz se você faz com capricho tem até o cotonetezinho para deixar top o carro do cara, pode cobrar mais caro que ele vai ficar feliz e ainda vai lamber os beiços. Leandrão, tem mais alguma, alguma coisa para falar aqui desse, desse assunto aqui? Eu acho que, pô, compra mínima de 10 reais, eu acho que qualquer pessoa pode arrumar 10, velho. Já era barato. É na, verdade, antes, né? é, na verdade, eu falo, né? Que assim, é, às vezes a gente tem, tem N. Situações na nossa vida que a gente passa e a gente passa despercebido. Né? Esse vídeo, essa live foi justamente para mostrar para você que às vezes você tem medo, você tem dúvida, você tem receio. Aqui você pode entrar à vontade, comprar o que você quiser. Ah, Leandro, eu comprei, mas eu vou utilizar. Ótimo. Ah, eu comprei, eu vou revender. Ótimo, eu comprei, vou aplicar. Você pode fazer e tomar suas decisões, mas o mais importante é você tomar a decisão de você empreender para você e você construir uma história tão bela, tão top como a do Alexandre Palladio. E se, se bobear, você vai dar entrevista para a Rede Globo também, né, Alê? É, cara, eu nem sonhava isso, nem imaginava. E eles estavam procurando pessoas que deram a volta por cima com oportunidades uhum. diferentes, disruptivas, né? Na crise, né? E, e para mim foi uma baita oportunidade, né, velho? Porque junto com a crise que eu vivi do setor de óleo e gás que parou, veio a crise hídrica em 2014 também, né? E sempre tá liberando essa crise hídrica. Tanto é que tem empresas que não admitem mais usar água para lavar carro. Tem que fazer o tratamento que nós fazemos. Então é uma oportunidade muito grande de você começar o seu negócio sem mimimi, né, se você... Quem quer, faz. Eu, eu recomecei minha vida com 45, velho. Quem que não pode? Eu tô com 53, tô cheio de gás e pensando em fazer outras coisas, outras possibilidades. É então, é pra quem é quer, não é pra mimimi, né. Vou botar a, a última tela desse, desse... dessa parte aqui, aí. E fica isso, né, velho? É isso aí. Clique agora e já faça seu cadastro e é, conte sempre com a gente estamos vou... sempre é, para inovar o mercado para a gente trazer coisas espetaculares para com certeza fazer os empreendedores empresários terem mais sucesso eu estou colocando aqui o link o meu link né cada um cada parceiro nosso afiliado nosso vai poder pegar esse vídeo baixar subir lá na, na sua página no seu no seu é, particular e é colocar o seu próprio link e passar para toda a sua galera, tá? Eu estou colocando aqui o é meu... É só clicar no link abaixo, clica no link, preenche o seu cadastro e boas compras. E seja muito bem-vindo ao projeto que vai revolucionar o mercado do Brasil, tá bom? E é isso aí, é... Ó, bem simples, ó. Colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu estou conseguindo, ó. Coloquei, vou fixar no topo esse link aqui. Tá lá, quem quiser conhecer... É, pode fazer o seu cadastro é gratuito a hora que você juntou lá os 100 reais ou quanto quiser de comprar de produto tem lá alguns pacotes prontos ou você pode definir o produto que você quiser juntar da forma que você quiser à la carte escolhe os seus produtos e comece o seu negócio hoje porque se você quiser você já começa a mudar a sua vida essa semana nós estamos na terça-feira você já pode começar na quarta ou quinta, deve receber. Quem é de São Paulo já pode começar o seu trabalho. Sem contar que você já ganha a loja virtual na hora, né, Leandro? Já libera a sua loja Exatamente. virtual na hora. Que você pega o seu link de afiliado e põe para os seus amigos vender. E a empresa paga 30% do que vender sem você ter que fazer estoque, sem você ter que é, comprar mercadoria, emitir nota fiscal nem nada. A empresa faz tudo faz a logística e aí por você ter indicado o seu link, que vai identificar que a compra veio de você, a empresa te paga 30% na sua conta aí. É loucura, né? Produto físico, 30% no bolso, sem você ter que fazer estoque nem nada, é surreal, velho. É um presente. É realmente você tá dando oportunidade para as pessoas começarem o seu próprio negócio. E a gente não tá aqui de brincadeira, né, velho? Estamos aqui há oito anos. Não é uma empresinha aventureira que tá cheia de problema aí de picaretagem no mercado. Não, a gente tá aqui atendendo o mercado há oito anos, com mais de meio milhão de seguidores, só nessa página que vocês estão vendo essa live. Então quer começar o seu próprio negócio, vem pra, vamos para cima, a Ecotrend está te esperando de braços abertos, aqui tem vários amigos nossos, que nós vamos estar tá conversando, é, tirando dúvidas também de algumas pessoas que também entraram, que não, não fazem parte ainda da, da empresa, e vamos conversar, vamos tirar dúvidas, se você quer começar o seu negócio, é só, vem, só vem, né Leandro? É isso aí. Eu vou mudar é, aqui a tela, então, tá. só para a gente ficar mais lado a lado aqui e começar a responder um pouco a galera. Clica no link aí embaixo, faça seu cadastro e seja muito bem-vindo. né? Se você quiser aí acompanhar, eu não consigo aqui, eu não consigo enxergar, mas ver se tiver algumas perguntas, estamos à disposição aí. Ah, o Eliseu faz uma pergunta se o litro de 946 ml ainda vai voltar ou vai ter novamente no Brasil ou não? Qual que é a não, previsão para isso? É, por enquanto ainda não, né? Não, não temos essa pretensão, é, porque as pessoas que querem utilizar em maior volume é vezes três, né? Pegar três potes dá mais ou menos a mesma quantidade do, do litro grande, sabe? Então, é, para para revenda, né? O pessoal que revende bastante, então eles preferem o menor que o frete é mais barato e tem N benefícios. Então, é, por enquanto, se você quiser utilizar em maior volume, você acaba adquirindo três que dá mais ou menos a mesma, mesma medida, né? Sem contar que agora é tem uma novidade, né, velho? Você pode comprar um, se quiser. Se quiser é exatamente. um Auto Protect Titânio, você compra um Auto Protect Titânio. E a grande sacada uhum. é que quando entrou o Auto, o Auto Pro, o Auto Pro, ele veio justamente para fazer as limpezas, que é o mais básico, e aí você poder vender o Auto Protect Titânio como uma, um tratamento mais avançado. Então você incorpora isso. mais valor, no seu, agrega mais valor no seu serviço. E quem quiser exatamente. só o Titânio, pague pelo serviço só do Titânio. Uhum. Você tem que saber fazer Excelente. o seu preço. né Então basicamente é isso. Valeu Eliseu, qualquer coisa deixa a dúvida aí. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui com os amigos, para a gente já caminhar o final. É, o Ronaldo falou aqui. Boa noite, a Margarete. Acho que está falando para o Ronaldo Moura. Olha essa novidade, não pude deixar de compartilhar com você. Pode se cadastrar através do meu link. Isso aí, quem foi convidado por algum consultor aqui, respeita o canal. Cadastra com, com o afiliado que te trouxe aqui para a live. Né? A gente aqui respeita o canal. Entendeu? Se você veio a, convida, a convite de alguma pessoa. Procura ela no final dessa live aqui. E ela vai te dar todas as coordenadas para você é, vir ser nosso parceiro. Tá bom? Então, Margarete falando pro Ronaldo. O Ronaldão fala com a Margarete. É, o Aderbal, parceiraço, já falei. Quem mais que tem aqui? Deixa eu ver, Josias dando boa noite. O Oscar Santos, parceiraço, velho. Foi morar lá no. Acho que ele está morando em Santa Catarina, né, Oscar? Deixa aí pra gente. Parceiraço, olha que oportunidade. Entra no seu escritório e já começa a vender. Todo mundo que já, que já pagou um pacote está ativo automaticamente dentro da Ecotrend para tocar o pau, vender produto e ganhar excelentemente aí, comissões aí sensacionais. Eu acho que até dá para falar sobre a questão até, eu acho que dá para você falar um pouco do que, que é ser um afiliado que tem, assim que é alavancado, né? que você consegue ganhar mais do que apenas um, um afiliado comum. É, na minha visão, Leandro, o que você construiu foi o seguinte, quando eu posso ser um afiliado nos moldes que a Ecotrend fez, eu não crio concorrentes, eu crio parceiros, porque parceiros. eu vou ganhar comissão com esse parceiro que eu trouxe e vou ganhar mais algum nível Comissão de quem ele trouxe também. Então, ele não passa a ser um concorrente meu, ele passa a ser um braço forte meu, que vai trazer mais dinheiro, mais negócio, comissão que a empresa dá para mim. Eu acho que a galera merece saber dessa possibilidade também, velho. Já que a gente aqui... pode fazer. Essa é uma parte totalmente optativa para as pessoas que já fazem parte da Ecotrend, já são afiliados, que eles querem ajudar a empresa a expandir. E aí, obviamente, que a, a empresa expandindo, vocês ganham comissões, comissões muito interessantes, né? É, mas o básico é você fazer a sua afiliação, faz seu cadastro, adquire seus produtos, comecem a trabalhar revendendo, e aí vocês vão ter é, outras possibilidades caso vocês querem fazer a parte de gestão da empresa, né? Ó, uma dúvida do Marco, cara, que eu não vi ainda, né? Porque mudou, tá mudando ainda, o sistema tá em mudanças, né? É, ele pergunta se novos, os novos cadastros sumiu da, da área de novos cadastros como é que ele faz para poder ver e dar atendimento para essa pessoa que fez, um, que um, precisa fazer o pedido ainda, como é que ele vai conseguir enxergar, Sim. acho que pode pedir de repente ali para o André retornar os contato, novos cadastros tá é. manda um e-mail no contato faça sua solicitação que a gente pede para o departamento dar uma olhada é, o, o Osmar está perguntando se ainda vai ter autosservice para vender, como é que é isso? É, o sistema Ecotrend Auto Service agora é, é, é encher o carrinho, né? Você fala para a pessoa, ela faz o cadastro dela gratuito e ela pode comprar não só dois mil, três mil, mil, ele escolhe, na verdade, e vai ter toda a estrutura do sistema que, que tem mesmo, já do Auto Service, né? É, facilita, na verdade, alguns. a Ecotrend facilitou a sua vida, você não tem que fazer mais aporte financeiro grande, você vai comprar uhum. produto conforme precisa, na quantidade que quiser, o produto que quiser, sem preocupação de ter que pagar mensalidade nem nada. Vai estar ativo, sua loja vai estar ativa, você entrou, começa a vender e tocar o pau. O Oscar tá morando em Santa Catarina, velho, mandando um abraço pra gente. Ô, oh, Oscar! Todos os pra, os Saudade, Oscar. Aí, Seja nós. muito bem-vindo sempre, tá? Quando você estiver por São Paulo, passa lá pra tomar um café. Tá, eu vou passar aqui, velho, ó. Que é a expansão né, dos afiliados Que é isso que a gente está falando né, O afiliado meio que Alavancado, né, onde o cara consegue Ganhar sem formar concorrente Ele põe mais parceiros Ajuda outras pessoas a faturarem Nas suas cidades, de repente lá Em outro estado, que ele tem um amigo Que está passando por, por dificuldades Está precisando começar um, um negócio Próprio, ou colocar renda Em casa, né velho? Está precisando Fazer alguma coisa? tá aí O plano de expansão e aí, né? Você vai explicar isso aí, Leandro? Não, acho que tá tá muito já na verdade aqui é já deu meu horário aqui é daqui a pouco eu vou ter que eu vou ter que sair aqui ali. Ah, entendi. Senão não vai estender demais a, a nossa nossa live. Tá. Então, oh, gente é assim. A gente é, tinha que dar esse recado que é para quem quer fazer um negócio simples. Tá pronto para você começar a trabalhar? Entra, faz seu cadastro sem é, é, exigência, sem dificuldades. Você vai lá, pode pegar até no boleto, pagar o seu boleto, começa o seu negócio. Eu comecei, como eu disse, com o nome sujo, infelizmente. Eu tava com, com, com dívida já sete meses sem receber. Você imagina como é que você fica, né? Então... Eu consegui dar a volta por cima e eu sei que você também vai conseguir. E olha que eu estou com 53 hoje, hein? Bora, <risos> bora pôr a cabeça para pensar que você pode. E é isso. Essa parte aqui a gente pode fazer uma live na semana que vem, Leandro? Você acha que é possível? Sim, sim. Terça-feira no mesmo bate horário, a gente é entrar pode ser. em outras formas de ganhos aí que a empresa dá por... por, por... É questão de produtividade, né? porque nós estamos falando Pode de ser. produtividade. Vendeu mais, a empresa reconhece, ainda dá mais bônus, mais é, comissões e, e mais é, valores aí por isso. Então, eu acho legal a gente por depois é, deixar para terça-feira que vem, para não perder Combinado. o minutinho. Tá bom? Gente, Fechado. Um, um grande abraço. Tem gente aqui tá pergando a, a gratidão do Marcão, do Edivaldo, ele pergunta, ele pergunta ao Edivaldo, só essa última pergunta, se é permitido usar a logo é, para um negócio físico, né que produtos eco ecotrend, aquela coisa toda. Sim, sim. Na verdade, toda essa parte de material gráfico, de material de marketing, tem todo disponível ao novo afiliado. Obviamente que se for fazer alguma fachada de loja, alguma coisa, mandar no nosso... É, contato a Ruber Trend solicitando a permissão do departamento jurídico mas tá tudo certo, pode sim é, então basicamente é isso né velho eu, eu coloquei o link errado, acho que a galera que tentou entrar não tava conseguindo entrar era só esse aqui barra Alexandre e ô Leandrão, cara sim. agradecer sua, sua presença que é sempre ilustre sempre alto autoastral quem conhece esse Foi cara aqui, por... ó, vou te falar uma coisa. Passa a mão nele, porque tudo que <risos> ele toca vira ouro. E é assim, né? Se você quiser fazer o um negócio, vai ter parceiro que vai ajudar. E o Leandro é um parceiro que virou meu amigo, virou meu parceiro de negócios há oito anos. Então, o que eu posso falar é isso. Vamos pra cima, que quem quer, faz. Né? E quem não quer, arruma desculpa, né, velho? Não é isso? Obrigado mais uma vez, Ale, pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. É sempre, sempre eu vou estar disponível para auxiliar e ajudar o desenvolvimento tanto empresarial como pessoal de cada, de cada um. E é o que eu falo eu sempre falo, né? A gente tem que tomar decisão, fazer escolhas na nossa vida, que realmente depende somente de nós e pode mudar completamente a nossa vida financeira são questões de decisões escolhas mas você que escolheu estar com a gente seja muito bem-vindo é, tire suas dúvidas e vamos trabalhar bastante né Alê é isso aí meu velho brigadão a todo mundo que participou hoje todo mundo que compartilhou que Deus abençoe aí a sua casa a sua família que ele em primeiro lugar né por isso que você sempre veio tirando foto com o dedão para cima que é primeiro Deus, né, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas, e é isso, vamos pra cima, Deus em primeiro lugar, e tamo junto, gente. Fique Valeu, obrigado, Ale, um grande abraço, pessoal. Um abraço.